Olá amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre a estrada mais perigosa do mundo. Eu sou o Walter e convido vocês a assistir esse vídeo comigo. Conheça a Estrada da Morte na Bolívia, a mais perigosa do mundo. Viajar e conhecer lugares é sempre uma boa experiência que todos adoram. No entanto, existem alguns destinos que podem ser arriscados demais. E que metem medo em quem se aventura por esses lugares. Paisagens bonitas, mas um risco grande é o que os viajantes encaram quando estão na estrada da morte na Bolívia, uma estrada estreita entre montanhas com 4.700 metros de altitude e precipícios de centenas de metros, desafiando a morte. Até pouco tempo atrás, centenas de pessoas morriam todos os anos em acidentes de carros e ônibus ao longo de apenas 69 km de extensão da rodovia. As mortes diminuíram apenas a partir de 2007, quando uma rota zona antiga foi construída. Mas o percurso continua arriscado, e aqueles que se aventuram por esse caminho ver de perto o risco de morrer. No caminho, você terá que enfrentar neblina, deslizamento de terra e uma estrada cheia de curvas que tem, em média, 3 metros de largura e que tem precipícios de até 600 metros. E para assustar ainda mais, ao longo do caminho, o que mais se vê são cruzes daqueles que perderam a vida por lá. Quem construiu a Estrada da Morte? A Estrada da Morte foi construída pelos prisioneiros paraguaios da Guerra do Chaco, no ano de 1930. A finalidade era ligar a capital boliviana de La Paz com a cidade de Los Yungas e a Amazônia. Após uma construção muitas pessoas usavam um ônibus e caminhões para fins comerciais. Além é claro, as pessoas usavam as estradas simplesmente para irem de uma cidade para outra. Com a largura da rodovia, como a largura da rodovia é muito estreita, os retornos eram constantes. Muitos eram capazes. Veja esse vídeo. O momento em que o ônibus caiu em tenhado. A cena é só, oh, pra só um como Vocês podem ver, o perigo é real. Beleza e meio ao perigo. Apesar do alto risco e do grande número de acidentes com vítimas fatais. A Estrada da Morte apresenta paisagens belíssimas de se ver. Com a ajuda de um guia experiente e descendo com calma, a experiência é surpreendente. Existe até empresa de turismo que acompanha ciclistas pelo percurso. O início da descida começa em Lacumbre, que fica a 4.700 metros de altitude e se estende por 64 km de estrada. Apesar do trabalho dos guias, já houveram algumas mortes de ciclistas que faziam o percurso da Estrada da Morte. Mesmo com a construção de uma rota alternativa, algumas pessoas ainda usam a Estrada da Morte para se deslocarem de um lugar para outro, pois dependendo do destino, essa ainda é a única opção a se seguir. Rosiundas é realmente magnífico. Uma floresta exuberante, rica em vegetação, que marca onde os Andes desagam na Amazônia. Aprecie os pontos de vista por todos os lados, mas tente não se distrair o suficiente para cair de um penhasco. Os viajantes descem dos picos nevados dos Andes até a densa floresta tropical, o que significa que as temperaturas variam do congelamento ao abafamento. Quem decide ir durante o período chuvoso terá que enfrentar ainda alguns perigos, como água descendo na estrada além de deslizamento de terra. Se você gostou desse vídeo, considere compartilhá-lo com seus contatos. Vamos ajudar a compartilhar conhecimento com todos. Convido-os também para conhecer nossas postagens em curiosidadesinteressantes.com.br Obrigado por assistir.